Se tu puder dar aquela moral. Tamo junto, hein? Escreve Só na first pick. E meu time vai ficar foda, chat. Ou será que não? Pelo coisa eu pego o Yone pra dar dano mágico. Catarina, arma 7, ele sim. Interessante, hein, mano. Dá tá fim de jogar de Yone, mas eu acho que 7 aqui é mais. É, Zed aqui é mais poderoso. Vou o um Zedão. E conqueror? O Trovão também esse jogo, mano. Cara, gostei mais do que a imaginar. O trovão do último jogo? Que maneiro. MR? Não, uma Catarina boa, ela te mata resetando o auto-ataque e o pueê. Então a armadura vai ser bem melhor, né, cara? Provavelmente ela vai dar de Conqueror também. Vai, vai. Eita, caralho Contra quê? Por isso. Merda, cara eu Ainda queria ter dado uma mijada Vou perder quase nenhum Minion aqui, chat. Merda, tem que perder o Minion Ou será que não? Ai! 12 a... 5? 12 a 5 Cara, eu sempre boto essas Ward merda aqui, cara Essa Ward é horrível, chat. Eu só coloco para não perder tá ligado. Mas, pô, é legal colocar aqui, assim No invés de botar aqui Pode colocar Ela vai pra cima de mim Sempre vai Sempre vai Ela vai voltar pra ali agora Quase, tia. Quase. Essa loja é muito ruim, chat. Se for pra botar ela aqui, coloca, tipo, ela fora do arbusto aqui, assim, ó. Já tá bem melhor, tá ligado? Bem melhor mesmo. Ai, Chacão, me desculpa, mas eu só tem que dar B, cara. Tô bem fudido. Foi mal, Chacão. Cara, a Catarina tá givando wave pra isso, Chacão. Você consegue só vazar? O Chaco tá level 4, mano. Só que ele não tem flash, ele tem ignite. Seria boa usar ignite pra ganhar move speed? Pra ele nem precisa aqui, cara, bom. Chaco já tem uma kill, não tem por que ele forçar mais. Nice. Próximo combo vai machucar, hein, brother Vou ter que acertar o bagulho mesmo. <risos> Catarina Fresh eu Vou puxar isso aqui, chat. Ela acho que eu vou frisar, mas eu vou puxar, mano. Só tinha que tá puxando um pouquinho mais rápido, velho. Não, ela ficou! Ela pegou fruta? pegou nada! Ó, eu vou pingar isso aqui, ó. Eu podia matar com o flash porque ela não tinha aí, tá ligado? <risos> <Beitadíssima>. <risos> Cara, tem um chat, tem uma Evelyn chat, Você não vai pra cima do cara, só recua, velho E aí tu entra na mente dele Se eu tivesse ido pra cima da Cat, ela ia falar, hum, ele tem algum plano pra matar, mano Vou, vou recuar aqui, mas como não fui, completamente beitado, tchinha Vou pegar esse aqui, mano, na é real isso aqui Eu gosto muito dessa bota early, cara, ainda mais que o Ignite e meu Flash tão up Passam vezes que os ares vão voltar mais rápido Muito bueno, muito bueno Catarina, Catarina, Catarina Catarina, Catarina, Catarina, Catarina Tá nada Puxa rápido, tia, puxa rápido. Boa, isso aí, isso aí. Perde os quatro minions aí que eu gosto. Medo. Eu podia frisar aqui. Faz um leve de leves, de leves, né, tia? Morreu, tia. Tenho bota dois. Valeu. E demorou você de novo. Cara, esses monocatarense esses monochampions daí quando fica atrás, eles não estão mais nem aí pra farm, né, velho? Dá uma oportunidade de farmar, ficar tranquilinho. Não, vamos dar run. Né? Vamos dar run porque ele vai pegar essa aqui. Uh, ele vai matar o chaco. 450 de ouro no chaco. Brabo demais. Cara, bom. Aí zaralhou. Poxa, cão, peguei só 7x, né, que os caras estavam descendo. Agora eu pego 8. O Lissin ia me chutar. A que se ganhei o Lissin. Ah, tia. Ai, mano. Se ela tomar aquele auto-ataque, ela morre, velho. Ih, morreu, tia. Oh! <risos> Cara, hoje só vai jogar com esses bonecão aí, mano. Pode pegar, Chacão. Safada. Só vai jogar com esses bonecão aí do Dibri, velho. esse Lissin aqui, chat esse aqui, chat, tá ligado? Tipo assim, entendeu? Beautiful. Hoje vai ser só assim, brother. É só tapada na rachada. Caraca, brother. Quando eu tinha um tempo sem jogar LOL e volta a gente volta mais quentinho. Mas aí só joga por um tempo. Cara! Não, a pink aqui é boa, porque aqui é boa. Porque eu tiro do, do arbusto. Eu tenho essa mania de botar essa ward ruim, cara. eu posso dar o ataque aqui? Não. <risos> Deixando os minions morrer, chat. Pra ela perder mais ainda. Pelo menos dá uma pressãozinha aqui, fazer de. Trashar a wave, tá ótimo. Piscina bote bot. Catarina também tá minha. Catarina tá no bot, mano. Catarina tá bot, sempre sendo. Vai Catarina no bot. Caralho, o não para, mano. Chacão não para, toma. Uh, bom exaust. Boa movimentação. Vai matar mesmo assim por causa do Ignite. Uh, nice, nice, nice, tá ótimo. Ih, tem barricada, tem arauto. Uh! Tá bem que a gente não deu B, velho. Que delícia. Puxa mais uma para crachar, né, velho? Nem precisa? Precisa. Muito dinheiro, chat. Muito dinheiro. Cara, deixa eu fazer isso aqui, mano. Deixa eu fazer isso aqui para dar um dano sincero. Nesse setão aqui também. Só que eu vou fazer o slow, velho. O jogo slow vai ser muito útil. Nice. Falei que esse jogo farm tá maneirinho. Perfeito. Tá sem o E, Catalina. Tá sem o E, amigona. Eu tenho ela, tá morta. Eu quero, hein? Eu quero isso aqui. Tem como não? Eba! Eba! Ai, não, não, não, não. Trolei, trolei, paguei com o meu, meu Ignite, chat. Tá tudo bem. <risos> <risos> <risos> <risos> ah, flechou o outro. O outro já flechou, chat. <risos> Morreu também, tia. <risos> ai, ai. Meu time é muito bom, Deus me livre. Cara, foi pressão minha ou a dona deu dois. A Sona deu dois auto-ataques? Tipo, a... o ataque dela com passiva quanto como dois? Eu tô louco. Eu vi errado. Tia, pelo amor de Deus. Eu só esperei atacar a ult pra eu cagar na cara dela. Uh! Cara, tá cleanzinho esse jogo, não tá, mano? Maneiro, maneiro Mecanicamente falando, né, cara? Temos rotação, eu trollei algumas vezes Não, Soninho. Gente, joga, joga pro Aralto, gente Joga pro Aralto Vamos deixar quietinho aqui Vou morrer não, você morreu, eu trollei Sete, duro pra vir, chat <risos> Nossa Nossa <risos> Mandaram três, não mataram e foram cobrados por uma Sona. Ah. Ou oh, outra assistência. Oh, setão que não é setão. Setão que não é setão. Boom! Boom! Boo! Ah, achei que ele vir no quê, mano? o as garra, rapaz? Cara, testei só uma vez. Entendi a vibe do bagulho, tá ligado? É uma mobilidade a mais. Dá pra fazer umas playzinhas com isso aí, né? Só o dano extra. Mas eu acho que, no geral, o Eclipse é bem mais gostosinho pra mim. Pelo move speed, pelo shield. Eita, porra. Eu jogo melhor de Eclipse, mano. Eu sempre vejo quando ele tá fora do cooldown pra poder fazer a play, tá ligado? Jogar no cooldown do Eclipse é bem forte, mano. E... Trollamos. E... Trollamos, e trollamos Não sei, me empolguei ali com o um dano Tem que trollar, gente, tem que trollar, pelo amor de Deus Ih, caralho, é o verdadeiro? É mesmo? E... Ele conseguiu dar outro ataque no chave invisível? Que? O Smite Vermelho? Já tá, já tá não tem nada fora isso Eu queria uma vida extra Uh, oh, isso aqui dá vida, quarta cura, interessante Deixa eu pegar um o da antes, Vou pegar só o blue, vai pegar o Lobo também Mas só o blue, nice chat Outro jogo com mais ciente farm na frente do oponente, velho Show de bola, show de bola, eu diria O Setão nem sabia onde eu tava, tadinho Pegar essa torrezinha aqui Vou cometer meu item Vou completar depois essa torre tá é 300 shout attack na torre, mano Vixe Maria 23 mil jogo Coletora é good? Cara, coletora é boa, é boa Mas é boa quando você tá muito forte, tipo agora, né, cara Como posso dizer, o status dela eu não acho legal não, mano Mas o, a passivinha dela é bem legal mesmo da Jinx. É, rapaziadinha do inimigo. Tem que esforçar um pouquinho mais. Eu, eu queria esse head, mano. Na real, se o Chaco não falar nada, eu vou pegar. Não, relaxa relaxa Pega aí, pega aí. Eu quero eu o quero blue, eu quero o blue. Isso A rocha aí não relógio. Era só o bluezinho mesmo. Não! Putão errado! Putão errado, porra! Ai, quase casada. Ai, casada! <risos> Nossa, o Chaco cancelou o de maluco. TITI! Casada e... Casada. Ih! E... Casada, Titi. Nice, mano. Tranquilinho, hein, Chaco. Tranquilinho.